Vimos que no PHP, para eu definir um texto dentro de uma variável, eu boto entre aspas simples ou aspas duplas, porém eu tenho uma outra maneira de colocar um texto dentro de uma variável que é o eredoc. É, basicamente você pode fazer isso daqui. Tá? É, só que se o texto é muito grande, o formulário, com indentação e tudo mais, pode ficar ruim você botar aí entre aspas e aí se, op, se opta pelo utilizar o Airedoc. Basicamente, você vai abrir o Airedoc com três sinais menor e depois você fecha ele com o, o mesmo sinal. Se eu, eu posso vir aqui e botar o que eu quiser. E aí tem que fechar da mesma maneira. Não precisa ser só três letras não. Pode ser quantas letras você quiser. Desde que você venha aqui e coloque a mesma quantidade de letras. O... Eu gosto de usar o QQC. Porque... É bem raro a gente ter um QQC na... Na... no texto. O, o legal do eredoc é que se você perceber no meio dele é que eu tenho a variável nome e ele vai substituir a variável nome com André Pfeiffer que dá o eco no iPOS e aí está lá está dando problema de acentuação a gente vai ver isso mais para frente é, a gente vai resolver o problema de acentuação o... Tem um problema com o eredoc, grande, é que a gente vai ver que a gente tem que identar o código, e se eu identar o código ele para de funcionar, a não ser que eu faça isso daqui. tá? Então eu não posso, na hora de fechar o, o, o eredoc, eu não posso ter espaço antes da palavra. tá? Então, eu posso até identar o meu, o meu eredoc, mas o fechamento não. Então, isso, é para mim, pelo menos, eu não achei uma solução para esse problema, é um dos motivos pelo qual eu evito ao máximo de usar o eredoc, porque para mim, é uma das coisas mais importantes de um código é ter acentuação. E eu posso... Fazer com que eu não utilize o Eredoc. O Eredoc não vai ter nenhuma grande vantagem. É, que outra coisa não tenha. Não tem nada que eu, que eu não consiga fazer de outra maneira. Essa coisa de variável aqui sendo interpretada. Também dá para fazer sem usar o Eredoc. Basta usar aspas duplas. Eu vou falar sobre aspas duplas e aspas simples mais na frente. E... Importante a gente saber o Eredoc como funciona. É... Muita gente acha que isso aqui é um, um mistério muito louco e, na verdade, é uma coisa bem simples. É Esses três sinais de menos aqui, a chave para abrir e a mesma chave para fechar. Só isso, tá bom?